Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nesta noite, nesse estudo, quero falar sobre um tema, um assunto que as pessoas, às vezes, vêm falar comigo, vêm questionar, que existe, sim, dúvidas, que é o comportamento amoroso que chamamos Eros Na última, no último estudo que tive a oportunidade de apresentar falamos muito sobre a questão de negar-se é, e o comportamento amoroso Eros ele é completamente oposto em relação a isso e é sobre esse assunto que Gostaria de comentar. Mas antes, quero convidar todos para uma rápida oração. Amado Pai, te agradecemos a oportunidade de termos novamente um estudo. Pedimos que a tua vontade esteja inserida nessa apresentação. Que eu seja um porta-voz da tua vontade e da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu preciso fazer uma rápida introdução, talvez muitos já saibam isso, eu acho que alguma dessas coisas eu já falei em estudos anteriores, mas eu preciso situar para quem eventualmente está escutando pela primeira vez. É, a Bíblia foi escrita essencialmente em três línguas. No hebraico, algumas partes em aramaico, no Novo Testamento, principalmente em grego. E quando os apóstolos começaram seu trabalho de evangelização, resolveram fazer uma tradução de toda a Bíblia para o grego, porque na época o grego ele era a língua do comércio, da língua da política, é mais ou menos aquilo que o inglês é hoje para nós. E no grego, existem quatro palavras que, quando traduzimos para o português, e não só para o português, mas inclusive para o inglês, para o alemão também, existem quatro palavras que nós traduzimos como amor, ou amar. Quero chamar a atenção sobre uma pequena diferença entre essas duas palavras, amor e amar. Amor é substantivo, refere-se ao sentimento, enquanto que amar é um verbo que significa agir, ou seja, um comportamento. E essas quatro palavras que a Bíblia fala, Identificam quatro tipos de comportamentos amorosos. Essas quatro palavras são estorgê, eros, filos, agapé. Normalmente eu falo agapé, se bem que existe a palavra em português, português agape. Então, para que saibam por que, que não, muitas vezes eu falo é, na, no modo grego. Primeiro não existe a situação, olha, eu sou um, eu sou ágape, eu sou eros, eu sou filos. Posso ser um tipo de comportamento, posso ter um tipo de comportamento com pessoas de acordo com como essa pessoa se relaciona comigo. Ou seja, o meu comportamento é de acordo com a pessoa. Ou eu posso ter um dos quatro comportamentos dependendo da situação, do momento, do fato, daquilo que está acontecendo naquele, naquela eh, interação momentânea que você está tendo com aquela pessoa. O que precisamos entender é que nós, naturalmente, não somos ágape. Tanto que ali, em Romanos, no capítulo 7, nos versículos 19 e 20 Paulo deixa bem claro isso vou começar no 18 porque eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita bem nenhum pois o querer o bem está em mim não, porém o efetuá-lo porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, naturalmente, de um modo natural, nós não somos a HP. Nós precisamos trabalhar muito o nosso lado espiritual. A outra palavra estorje relaciona-se mais com uh, o comportamento amoroso que nós temos com os nossos familiares, uh, com a nossa família. E esse uh, comportamento ele surgiu uh, nos primórdios né, do desenvolvimento do homem, principalmente na questão da sobrevivência. Então a família se juntava, se protegia, uh, ajudava um outro para a sobrevivência do grupo. Uh, o terceiro tipo de comportamento, chamado Filos, praticamente a educação que o mundo nos dá nos torna Filos. Filos é um comportamento de troca. Eu te dou aquilo, você me faz isso. Uh, eu te dou isso, mas você me dá de volta isso, é, uma troca, é um troca-troca, é uma espécie de comércio, um comportamento comercial que existe, e existe isso muito nos relacionamentos. Mas eu quero falar do comportamento eros, porque a nossa natureza, a natureza do homem é praticamente eros. eros Ele tem uh, comportamentos típicos, frases típicas, aliás, todos os comportamentos amorosos têm atitudes típicas. Uh, e eu quero detalhar um pouco essas atitudes, conversar um pouco sobre isso, essas opiniões que o, que o Eros tem e as expressões que ele usa muito. Uh, Eros, ele é extremamente egoísta. É um comportamento, assim, muito fácil até para identificar. É, alguém que se comporta como Eros pode até ter algum sentimento verdadeiro, mas ele quer, na verdade, que as coisas ocorram de acordo com a sua vontade, com o seu desejo. Ou seja, ele sobrepõe a sua alma e muitas vezes antes da alma ele sobrepõe. Os des, na relação os, os desejos do seu corpo <risos> eros quando quer alguma coisa não se importa com o sentimento dos outros uh, existe um, um um autor que cita um exemplo muito interessante eu quero um bolo de morangos, mas quero tanto que se eu conseguir vou consumi-lo sem me importar como o bolo se sente este exemplo é, mostra que podemos ter um comportamento eros não só em relação a pessoas, mas até em relação às co coisas. Eu quero isso e atropelo tudo que eu for necessário para que eu tenha isso. As opiniões básicas do eros são as seguintes eu tenho direitos e não aceito os seus meus sentimentos são mais importantes do que os seus eu nunca estou errado as pessoas devem fazer o que eu mando e não discuta comigo essas são as opiniões básicas ele pode até não expressá-las Uh, abertamente, mas o comportamento, as atitudes dele vão revelar que no fundo é isso que ele, que ele pensa, é essas, são essas as opiniões que ele tem. As atitudes, quais são essas atitudes então para que a gente possa reconhecer quando temos uma pessoa eros, ou quando nós somos eros numa relação. Normalmente as decisões são autocráticas, eu decido e pronto. Ele tenta impor a sua vontade aos outros. E se for necessário, ele manipula as coisas para que aquela vontade que ele tem, que os desejos que ele tem sejam realizados. Toma atitudes que denotam essencialmente a busca da satisfação pessoal. Não se preocupando com o que os outros pensam, com o que os outros sentem. É uma pessoa que muito vaidosa, precisa receber elogios, necessita constantemente o reconhecimento dos outros. Mais do que necessita, ele praticamente exige. É, resumindo, é mais e melhor para mim a qualquer custo. A pessoa a Eros, ele tem algumas frases que ele usa com muita frequência. Ah, você me faz bem. Você é meu ou minha? Ou você me pertence? Você é lindo ou linda? Você tem um corpo bonito? Ou você é um... Tem grande? Você tem que... O amor é cego? São frases típicas. Que, de quem tem um comportamento eros. Pare para pensar se você já agiu assim. E veja se a sua relação o relacionamento e não estou falando necessariamente de relacionamento de casais, mas relacionamento com amigos, na área da comunidade, se isso não se tornou um empecilho para que eh, as coisas acontecessem de um modo legal. Tem um, uma citação de um rabino, o Abraham Tversky, que ele cita um exemplo muito interessante. Uh, eu, eu tenho muitos amigos que às vezes saem para pescar. Hoje já é mais difícil porque... <risos> Perdão. Você não encontra mais peixes com tanta facilidade Pelo que eu, eles me contam Eu não, não gosto muito, não sou muito ligado a isso Mas eles gostam de pescar E eles chegam, eu adoro pescar, eu amo, eu amo peixe E é estranho esse amor Porque é, Esses meus amigos amam tantos peixes Que eles vão pescá-los Matam, tiram as vísceras Temperam, cozinham e depois comem Engraçado esse amor. Então, Eros é um comportamento muito egoísta. Um amor por si próprio, um amor que busca a sua própria satisfação e que diz, se disfarça, muitas vezes, como se fosse um amor pelo outro. O amor Eros, ele hoje, ele é muito estimulado pela mídia, pela TV, é... Quando eu era criança, isso faz tempo, acho que até eu sou da época da TV preto e branco, que tinha que usar o bombrilo ali para que a imagem surgisse. Você via novelas, você via filmes, onde as coisas eram insinuadas e era fácil de entender, aquilo que acontecia na história, só que hoje parece que todo mundo meio burro, hoje parece que as coisas têm que ser explícitas e essa coisa explícita acaba estimulando cada vez mais a questão do Eros, é, inclusive erótico é uma palavra em português que ajuda a entender Eros, é uma coisa, é um comportamento carnal. Que é muito voltado para até para sexo, para exibicionismo, para conquista, para sensualidade. Passamos simplesmente a ser brinquedos ou entre aspas peixes para os outros, na mão dos outros. Todo o nosso histórico machista ele está fundamentado no comportamento eros. E aí quando a Bíblia fala em submissão da mulher, muitos homens eros, interpretam e já acham que tem uma serva, uma escrava. Quando Deus apenas coloca a mulher na mesma missão do homem como uma auxiliadora. O mais engraçado é quando você vê pessoas falando, olha, vamos fazer amor. E aí Cadê o sentimento? Na verdade, ali é o Eros puro e simples, porque na verdade está cuidando para alguma relação sexual. O que nós temos que cuidar muito é que normalmente Eros está ligado a uma paixão e não a amor, ao sentimento amor. E... Tem um professor paulista, um filósofo paulista, que chama muito a atenção em relação a isso. Porque a paixão é um sentimento muito intenso, ele é, prof... é algo bastante profundo, em que a pessoa demonstra um excesso de admiração, tendo um grande interesse e uma forte atração por algo ou alguém, e, quando esse sentimento é por alguém, o principal sintoma é uma forte atração sexual. É, há uma diferença entre amor e paixão. O amor é um sentimento forte é, por algo ou por alguém, mas que não perturba sua visão sobre aquilo a paixão não, a paixão é diferente ela perturba ela tira a gente do centro do foco a paixão acaba fazendo com que, que muitas vezes a gente tenha suspensão temporária no nosso juízo e a gente faz besteiras, loucuras na paixão você não tem domínio e a paixão é a expressão praticamente ex, é, pede a paixão praticamente pede que as que tenhamos um comportamento eros. Cuidado! Enquanto houver atração, este que muitos chamam amor, mas na verdade paixão, é algo que cega. Ele fecha os olhos para as falhas, dos defeitos, acha até engraçado, passa por cima de erros. <risos> Perdão. Um casamento baseado no amor eros, ou seja, com base em aspectos físicos e sensuais, tende a não durar muito, porque enquanto houver a atração que provocou o casamento, tudo estará maravilhoso. Mas... Quando determinadas coisas passarem, tornarem-se rotinas, já fica mais difícil esse casamento se sustentar. É, tem um autor que expressa interessante, de modo interessante isso. Eu estou atraído porque você amava comigo, porque você me ama. Estou atraído pela sua alegria, pelo temperamento espontâneo, porque você me diverte. Eu estou atraído por sua beleza e por sua sensualidade, porque assim sentirei prazer. Eu estou atraída, atraído pelo teu talento, fazendo com que eu me orgulhe de você. Você me faz feliz, por isso eu te amo. Com o passar do tempo, o que atraiu um ou outro tende a desaparecer. O Eros, o comportamento Eros, ele não sustenta relações. É necessário evoluir. Talvez, quem sabe, quem sabe, num primeiro momento, evoluir para um comportamento amoroso, Filos. Talvez nem seja a ágape de cara, mas é necessário que a relação é, evolua, o comportamento evolua porque senão a, a relação não se mantém. E como tem histórias e me assusta como hoje o comportamento Eros vem se fixando porque eu vejo é, agressões, principalmente de homens para mulheres, se bem que também existe o inverso agressões físicas e todos vocês devem ouvir o noticiário que volta e meia né, fala em um feminicídio que cada vez mais uh, homens uh, matam suas ex-esposas ou suas esposas porque tem medo de perder a posse ela é minha de mais ninguém Prefiro matar a deixar com outra pessoa. Isso é egoísmo puro. Um, coisa, um casamento tem que envolver a alma, tem que envolver o espírito, tem que envolver o corpo também. Talvez você tenha se casado formalmente baseado em Eros. Mas você pode mudar. Você pode melhorar. Quero encerrar falando, vou falar aqui de Eros uh, Eros é algo tão egoísta que a palavra nem aparece no Novo Testamento Eros apenas aparece no Antigo Testamento e como exemplo eu posso usar alguns versículos no livro Cântico dos Cânticos de Salomão que serve para identificar o desejo apaixonado entre um homem e uma mulher. No caso, o rei Salomão e a Sulamita. <risos> Vocábulo pelo qual a, a esposa de Salomão é conhecida. É, também é usada em Provérbios, onde uma mulher convida para a embriaguez e para o desfrute do amor. Está lá em Provérbios 7,18. Venha, vamos amar a noite toda Passaremos momentos felizes Nos braços um do outro Irmão Aprenda a identificar Quando você Está Tendo um comportamento eros Deixe de ser eros Que é um comportamento que só toma ele até pode dar alguma coisa, mas pode estar certo. Ele quer algo em troca e vai brigar se não receber. Deixe de ser erros. Repense as suas paixões. Repense o modo como você se relaciona. Vou lembrar de novo para encerrar as opiniões básicas do comportamento elas. Eu tenho direitos e não aceito os seus. Meus sentimentos são mais importantes do que os seus. Nunca estou errado. As pessoas devem fazer o que eu mando. Não discuta comigo. Essas são as opiniões que são veladas, que não aparecem de modo claro não são ditas de modo claro. Irmão, não significa que você seja era constantemente, você, em alguns momentos você é Eros, em algum momento você é Filos, em algum momento você é Ágape. Não estou falando que, ó, oh, irmão, a gente é uma perdição, eu, sou, eu estou completamente perdido, você está perdido. Não, não é isso só que existem momentos que nós somos eros e onde nós expressamos essas opiniões pelas nossas atitudes, tomamos decisões autocráticas tentamos impor a nossa vontade aos outros, manipulamos as coisas para conseguir com que as coisas ocorram do modo como nós desejamos e ficamos muito felizes quando as pessoas nos elogiam nos colocam num pedestal essa é a nossa natureza o caminho para o amor ágape ele é árduo ele é complicado ele é muito difícil mas vale a pena vale a pena a busca buscar o entendimento e buscar essa transformação que Deus ajude a cada um a se entender, a se encontrar e conseguir estabelecer melhores relações dentro da sua família, dentro entre os seus amigos, dentro da sua comunidade, dentro aqui da própria igreja. Em nome do Senhor, vamos rapidamente orar para encerrar. Em nome de Jesus... Amado Pai, obrigado por essa oportunidade de podermos expressar aquilo que Tu nos ensinas através da Tua Palavra. Tua Palavra é rica, Tua Palavra tem tanta coisa que muitas vezes levamos tempo para entender, precisamos estudar muito, precisamos refletir muito, precisamos... Senhor, que tu nos indique caminhos para melhor entender aquilo que está escrito na Bíblia te agradecemos Senhor por teres nos iluminado e, em nome de Jesus, pedimos a bênção para este país e pedimos que continue olhando para nós e, em nome de Jesus, amém, boa noite